Pedagoga na Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Excepcionalmente, hoje o professor Clayton Hillig não estará presente. O programa TEMOVE.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 e muitos outros convidados. O nosso convidado de hoje é o professor Cláudio Luciano Duzic. O Cláudio Luciano, ele é bacharel em psicologia pela Universidade Luterana do Brasil, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é psicólogo na Secretaria Municipal de Educação e Esporte Professor visitante no Ministério de Educação, Polo UAB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente da ONG Rede Especial Brasil, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia hospitalar, neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva. Presidiu o Conselho Municipal da, do Fundeb e foi membro do GT Municipal de Direitos Humanos. Está doutorando em Educação pela URGS, na linha de pesquisa em informática na Educação Especial. Claudinho, seja muito bem-vindo! Obrigada, Cida. Muito prazer estar contigo. Claudinho, nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa, que é a primeira pergunta de sempre. Então, Claudinho, o que te move? Bom, o que me move, eu é, assim desde pequeno foi é, lutar pela minha inclusão, né, social e a inclusão social de outras pessoas com deficiência também. Né? Então, desde do, de quando me conheço por gente, né? uh, minha mãe sempre teve que lutar para uma escola que me aceitasse, né? porque... Uh, na época não existia a Constituição de 88, que diz que a educação é o direito de todos, né? E eu sempre digo que eu tive muita sorte, eu fui muito abençoado de ter a família que eu tenho, né? Porque enquanto uh, a minha família conseguiu uma escola que me aceitasse, claro que depois de, de muitas lutas, muito, muita busca, eles não conseguiram seus filhos com deficiência estudasse, principalmente numa escola comum, né? Uhum. Isso, ao mesmo tempo em que me incluía, abria portas para que outras pessoas também uh, pudessem curar né, esse, esse caminho. Muito bem. Eu li a tua formação, o teu percurso profissional. Mas quem é o Cláudio? Ah, o Cláudio é uma pessoa que desde que, que nasceu, né, convive com uma doença considerada grave, terminal, mas que luta no dia a dia, como ao mesmo tempo, como se fosse o último, é, como se tivesse também uma vida longa e plena, sabe? Então, então, uh, o Cláudio é uma pessoa assim, que, que ele traça projetos de vida, mas valoriza cada dia como se fosse o único. Né? Então, eu sempre convivi com essa, esse, essa, uh, essa duplicidade de, de pensamento, sabe? Não deixar de esperar um futuro, não deixar de de desejar, de querer, mas também tendo uma consciência das minhas limitações, né? E graças a Deus, graças à vida, à fé, uh, as expectativas médicas vão se superando, né? Porque quando me diagnosticaram com a muscular espinhal, me deram um prazo de vida de sete anos, né? E mesmo com um prazo de vida curto minha mãe não deixava de sonhar, desejar, ter esperança. Uh, ao mesmo tempo em que ela tinha consciência de uma vida curta, né, para mim, ela também tinha a consciência de que essa vida, mesmo se fosse curta, tinha que ser plena. Então, uh, ela não me privou de, de me socializar, de, de levar nos ambientes, de me matricular numa escola, né, inicialmente com o desejo de ampliar meu repertório social, mas a vida foi levando, né, então a, a minha mãe que me colocou na escola para brincar e que eu tivesse uma vida plena, acabei, né, uh, quebrando os índices, né, de... De, de, de analfabetismo da pessoa com deficiência, ao contrário disso, né? Fui conseguindo uh, cada vez mais atingir níveis superiores de ensino, né? E hoje, e hoje eu sou doutora em educação. Ai, que coisa mais linda a, a tua trajetória, a tua história, Cláudio. É, realmente, assim, ó, é... Difícil não se emocionar. Realmente, assim, é um, tu és um exemplo de, de superação e de esperança, bem no sentido freiriano, né? Do esperançar, de ação, de não, não se acomodar, mesmo com um diagnóstico assim, é realmente tu és um exemplo. Isso, obrigada. É, e, e minha família também, principalmente minha mãe foi muito exemplar, sabe, porque uh, depois quando eu cheguei na fase adulta, que eu conheci outras pessoas, que eu conheci a realidade, né, de outras famílias, eu vejo o quanto uh, a família foi essencial nesse suporte, né. Uhum. Uh, tu falaste da, da, da tua trajetória de vida, mas a tua trajetória profissional. Como surgiu a vontade de fazer psicologia e depois ir para a educação, se tornar professor? Conte-nos um pouquinho disso. Tá bem. Uh, foi assim, ó, Fida. Uh, eu, né, eu, eu tinha aquela noção de que... Uh, eu estava ali, né, vivendo a vida, mas ao mesmo tempo uh, tendo uma, uma pouca expectativa de futuro, digamos assim, né? Como eu falei nessa, nessa, nessa duplicidade de pensamento. Então, quando eu me tornei o ensino fundamental, uh, para mim, minha família já foi uma grande vitória, né? Depois eu fiquei o ensino médio, então, eu havia leis que amparavam o meu direito de matrícula, então eu pude estudar numa escola pública. Né? É. Daí, no ensino médio, a orientadora da escola começou a fazer um projeto de educação. do poder repetir, pensar sobre uh, o que, que nós queríamos ser daqui a pouco. O que nós gostaríamos de, de seguir adiante. Então, se ainda foi assim, ó, eu diria uma primeira crise de identidade, sabe? Porque até então, eu não tinha criado ninguém a ideia de pessoa adulta. Sabe quando brinca com a criança e diz assim, ó, ah, o que que tu vai ser quando crescer uhum. Você diz, ah, você é professora, você é jogador de futebol, você é astronauta, você é né Ninguém me perguntava, mas se alguém perguntasse, Caldinho, o que tu vai ser quando crescer Eu ia dizer eu, você <risos> é É. Minha mãe sempre dizia que eu era como é ex-emprestado. Um Nossa! Que... Então, eu não tinha, até aquele momento, criado essa ideia minha de pessoa linda. talvez escutá-la, se eu não Mas, quando ela começou a fazer aquele... Né, aquele trabalho de a gente pensar no futuro, eu me dei conta que eu já estava com 16 anos, já estava 11 anos acima da expectativa médica. Né. Uh, então, para mim, foi como se fosse uh, uma espécie de revolta contra o, o, o que é dito. Uh, não digo cientificamente, mas aquilo que é afirmado, sabe? Eu vi que eu tinha passado várias barreiras. Eu vi que eu superei a, a, o limite de vida das pessoas com meu diagnóstico. Então eu me sentia até um pouco meio... Uh, me sentindo meio super-homem, sabe? Se eu fazer, eu poderia fazer. Então, mesmo uh, alguns familiares, amigos, ou até a própria escola, dizendo, ah, pode fazer alguma coisa que não possa trabalhar em casa, ou alguma coisa nada. Ah, Às vezes eu via até de algumas pessoas que eu não precisaria fazer nada, porque eu queria direito a benefício, essas coisas Mas eu decidi que não, que eu queria fazer o curso de é hoje. Né? Uh, a universidade levou nessa uma... a nossa turma a visitar, a escola levou a nossa prima visitar a universidade. Eu vi aquele mundo uh, muito amplo, sabe? Muito sem início, digamos assim, sabe? Uhum. Sim, aqui que eu quero estar. Uhum. Né? Então, inicialmente, eu pensei em fazer medicina até porque eu conhecia muito sobre a minha doença, uh, vivi muito em hospitais e clínicas, então aquele ambiente é o que me identificava. Só que na época eu também tinha consciência de que era muito provável que algumas coisas eu não iria conseguir manusear e tal, e aquela época não se falava em adaptação curricular, né? Não se falava em inclusão ainda, principalmente no curso superior. Mas uma coisa a vida tinha me ensinado. Se eu não consigo fazer as coisas de uma maneira, eu posso fazer de uma maneira diferente. Então, eu comecei a pensar que maneira diferente eu posso fazer para ser médico, né? E eu pensei, Bom, já que eu não posso ser médico do corpo, do físico, não naquele momento, né, eu vou ser médico do, dos pensamentos, das emoções, né, uh, da parte interior da pessoa. Então eu decidi que eu iria fazer psicologia, né, foi onde uh, eu tive uh, um, um grande desejo de fazer isso. Porque o desejo era tão forte que eu não via impedimentos. Sabe? Mesmo to, as pessoas dizendo, mas como tu vai fazer? Como que tu vai ir? Como que tu vai pagar? pelo mim o desejo era tão forte que uh, eu tinha que fazer o que tivesse ao meu alcance fazer. Uhum. Sabe, A minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo. Ela sempre foi muito guerreira. Só que naquele momento, meu pai recém tinha partido. Nossa. E nós tínhamos perdido tudo, sabe? Então, naquele momento, quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer curso superior de, de psicologia, eu vi um grande temor nos olhos dela, sabe? Porque aquele momento ela precisaria de apoio. Ela estava precisando reconstruir a própria vida, sabe? Uh, começar literalmente do zero, nós tínhamos perdido tudo. Então, eu pensei assim, puxa, Falar em universidade que a minha mãe está sendo um monstro. Então, eu vou picar esse monstro em pedacinhos e apresentar uma parte de cada vez. <risos> daí, eu disse assim: eu pensei, né, o que, que, é, o que, que é necessário fazer a faculdade? Fazer o vestibular. Uhum. Então, eu, então tá, vou fazer só o vestibular. E eu lembro-se daqui, uh, eu precisava daí pagar a inscrição no vestibular. Naquele momento ainda não estava vindo pensando em nada, sabe? E eu peguei revestimento de cosméticos, ofereci para os colegas, para os professores, para os amigos e com o dinheiro do lucro eu paguei minha inscrição no vestibular. Nossa. Então, bastava eu estudar. Uhum. Eu pegava livros e incomodava meus professores em todas as dúvidas que eu tinha, porque na época o vestibular era muito seletivo, né? ele servia para excluir as pessoas para uhum. ingressar na faculdade. Uh, não tinha hoje nenhum programa de, uh, de democratização do ensino superior, sabe? Uhum. Então, uh, eu sabia que a prova ia ser muito difícil, então, eu tinha que estudar muito. Daí, chegou, no dia, se eu estiver me alongando, tu me diz. Não, aqui. não, por favor, continue. Daí, então, chegou o dia da prova. A minha mãe tinha que me levar de ônibus, né? Porque era em outra cidade, ela não dirigia, e, enfim. Não tinha transporte adaptado, então ela tinha que me levar no colo para complicar um dia chuvoso, então tudo que era dificuldade que tu possa imaginar surgiu naquele dia, né? Daí no caminho a minha mãe dizia, ai filho, olha que dificuldade, não sabe? Aquelas coisas. Uhum. Mas desde chegando próximo à universidade, tinha aquelas bandeiras e faixas motivacionais, sabe? Bem-vindo, o futuro começa aqui, essas coisas, sabe? Daí minha mãe se emocionou, me abraçou e disse, assim, filho, em pensar que eu te coloquei na escola para te fazer amigos. E hoje tu tá aqui fazendo vestibular, sabe? Daí ela me abençoou, me desejou boa sorte e tal. Eu fiz a prova no sábado, no domingo. E na segunda saía o resultado. E daí, então, o da, uh, meu nome saiu na lista dos aprovados, né, o que foi já uma grande, uma grande vitória, porque eu fui o único aluno da escola pública a ter passado no um vestibular. Né. Naquele vestibular eu tinha sido o único aluno a ser aprovado. Então, uh, para ela, para os familiares, para os vizinhos, já era uma grande vitória, assim, sabe? Uh, inclusive, na época, algumas famílias davam até automóvel para os filhos que uhum. a tão seletiva que era. Então, eu fiquei tentando me convencer que já era uma vitória. Com né? Certeza. Mas eu teria 24 horas para me matricular. E como é que eu ia dizer para minha mãe? mãe, eu preciso do dinheiro da matrícula? ela ainda estava mal tendo dinheiro para alimentação e tudo, né? Daí chegou uma, uma amiga da família e disse que viu meu nome na lista dos aprovados no jornal. então ela sabia da situação momentaneamente que estava passando e que ela queria me presentear com o valor da matrícula. Inicialmente minha mãe resistiu, não queria aceitar, né? Porque se ela aceitasse, a, fazer a minha matrícula, ao mesmo tempo ela estaria adquirindo uma dívida. Sim, porque daí era a matrícula e tinha mais as mensalidades. E as mensalidades. E, e a psicologia só perdia de valor para a medicina. Né? Então era um curso extremamente caro. E Deus dizia: mãe, aceita. E ela para de fazer cara de pau ali. <risos> eu insisti tanto que ela acabou aceitando. E eu fui, fiz a minha matrícula. No mesmo dia que eu me matriculei, eu enviei uma carta à prefeitura e à Câmara de Vereadores pedindo o ônibus acessível. né, eu Já conhecia as leis e tal. Então, eu citei as leis que. que que eu amparasse meu direito. E como eu estava me sentindo o máximo, eu até disse, olha, se não me considere vou no Ministério Público, sabe? Muito bom. E eu sei que a prefeitura achou naquele momento mais vantajoso um carro me levar e me buscar do que mudar todo o contrato de concessionária de ônibus e, e aquela coisa toda. Então, tinha tudo o que eu queria, estava matriculado, tinha transporte e bastava mim me dedicar ao máximo, e até porque para mim era um sonho se realizando, eu estava uhum. extremamente apaixonada né, por, por aquele curso. Uh, e chegou então, no final do primeiro semestre, o reitor chama minha mãe para uma conversa. A minha mãe olha para mim e diz assim, viu o que tu fez, Luiz? Mas <risos> o nome vai para Especer, vai para Serasa, que liga para eles a nossa única casa que sobrou. Uhum. Mas não, não era nada disso, a conversa era totalmente outra. O Heitor, ele foi bastante honesto conosco, né? E ele disse assim para nós, Dona Elisa, quando o seu filho veio fazer o vestibular aqui, a gente ficou meio apreensivo, porque nós nunca tínhamos lidado com um aluno com deficiência, não de uma maneira grave como a dele, né? O máximo uma pessoa de muleta, uma cadeia de roda, mas não com tantas limitações como a dele. Então a gente ficou muito apreensivo. Mas quando ele veio fazer a matrícula, nós ficamos atônicos. Nós não sabíamos o que fazer. A gente não podia negar a matrícula dele, em função de que já existia a lei né? para isso. Mas também, como deixar de cursar né? um curso que lida com pessoas, que tem toda uma questão de saúde, de ética? Como deixar de cursar e depois dizer que ele não poderia exercer a profissão? Então, Dona Elisa, eu pedi aos professores que exigissem o máximo dele, porque na minha intenção ele iria desistir do curso, ele iria trocar para algum outro curso. Só que ao contrário disso, quanto mais exigia, mais ele mostrava para nós que ele podia. Pedir uma professora fazer tanta exigência dele, que ela não teve opção de não dar, ela nunca tinha dado 10 para nenhum aluno. Ela não teve como não dar 10 para ele, porque ela exigiu demais e ele correspondeu. E ele disse assim, e também, dona Elise, ele fez um projeto que vai auxiliar nosso laboratório de psicologia. Em vista tá disso, Dona Elisa, a gente quer dar a ele uma bolsa de estudos. Ah. Não aceita. Ou seja, o plano de me excluir do curso fez com que eu ainda ganhasse uma bolsa de estudos, né? Uhum. Então, se assim, ó. O que eu levo para a vida é que assim, podia acontecer de eu não ganhar a bolsa. Podia. Podia acontecer de uma, nenhuma amiga da família aparecer para o valor da matrícula? Podia. Podia acontecer de eu não ter conseguido o transporte? Podia. Mas se eu não fizesse o que estava o meu alcance hum. fazendo, se eu não me dedicasse naquilo que eu podia, daí nada dessas coisas surgiria. Sabe? Então, eu vejo que o desejo das pessoas, a motivação das pessoas, faz com que supere a, as barreiras. Né? Então, as né, minhas barreiras, tanto física, pela minha deficiência, quanto econômica, quanto de transporte ou qualquer outra coisa, uh, o desejo era tanto né, que, que me guiou. Então, assim, eu me formei né, psicólogo, para ser inserido no campo de trabalho, uh, inicialmente encontrei algumas dificuldades, né? Porque a gente sabe que o mercado de trabalho é concorrido. As vagas que tinha para pessoa com deficiência, ao contrário de hoje, por exemplo, se uma empresa abria uma, uma vaga para pessoa com deficiência, naquela época chegava a virar quadra de pessoas, hum. né? Então, daquela vaga. E como a minha deficiência é muito maior do que das outras pessoas, eu sempre acabava não, não ingressando. Hum. Né? Hoje a gente vê ao contrário, né? Infelizmente uma empresa abre uma vaga e não tem candidatos, né? Infelizmente a maioria estagnou, né? Sim em auxílios e benefícios. Mas isso depois, se, a gente, se quiser, a gente conversa. Mas, enfim, a assim, Cida, quando eu chegava no empregador, ele olhava para mim e né, via toda a minha alimentação e logo dizia, ó, oh, boa sorte, né, Outro, sabe? Já logo me dispensava. Então, eu tinha que achar uma maneira de mostrar eu sou capaz, um poucos segundos, teve um uhum. choque de me ver e me dispensar. Eu teria que achar uma maneira. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer vários trabalhos voluntários em ONGs, em associações, em, em centros comunitários, e isso foi me dando um currículo extenso. Uhum. Então assim, eu me dediquei um ano para fazer isso, um ano e meio, na verdade. Daí quando eu voltei a procurar o mercado de trabalho, o empregador, ele, ele, o espanto não era mais com a minha deficiência, uhum. era a minha deficiência relacionada ao meu currículo. Sim. Porque tu fez esse trabalho aqui, tu fez isso, fez aquilo. Então, a gente vai te dar um período de experiência, né? Então, nesse período de minha experiência, eu me sobressaía, hum. né? Acabava mostrando que eu sou capaz. Daí, depois, então, eu fiz um concurso público, né? Para a prefeitura de Steio E ali na prefeitura também, eu passei por período de experiência, por me sobressaindo. A equipe foi acreditando no meu trabalho. Uh, então, eu fui ascendendo, né? fui crescendo profissionalmente. E hoje eu coordeno o pós-universitário, né? aqui no município Claudinho, uh, enquanto tu falava, eu fiquei pensando assim, ó uh, hoje em dia a gente vê que a ansiedade é um quase o um mal do século, né, e a ansiedade é um excesso de futuro, e tu, por causa do teu diagnóstico, tu aprendeu a viver o presente, né, é o que tu tens, ou o que tu tem na tua vida é o teu presente, que na verdade todos nós temos só o presente, né, o futuro é só uma possibilidade que a gente nem sabe, só que a gente acaba vivendo sempre um excesso de futuro. A gente está sempre preocupado com o que vai fazer daqui a um ano, ou aqui uma semana, e isso é só uma possibilidade. E tu nos demonstrou nessa tua fala como é importante viver o presente, que é o que nós temos. Olha que, que coisa mais linda a tua fala. E realmente, assim, ó, tá difícil conter a emoção, assim, ó. É, mas é que é mesmo, assim, sabe? É, toda essa vontade de a minha mãe me querer que eu tivesse uma vida plena, né? Naquele pouco limite, ficou de base pra minha vida, sabe? Hum. É, de, de querer ter uma vida plena, de, de querer incluído, de querer participar, de não se conformar com as negativas do mundo, sabe? Uhum. Se não deu a escola, vamos bater na porta de outra escola, e assim ela foi, sabe? Uhum. Então, assim, me deu uma certa resiliência, até depois, para procurar um emprego. Uhum. Claro que eu ficava chateado, magoado, a cada não que eu ouvia de um empregador, mas não por isso eu deixei de ir atrás, já uma estratégia de, de querer superar essa barreira sabe, do, é, dos não. Sim. Então, Claudinho, aqui... nós vamos ter que chamar um intervalo, mas a gente é... já volta e já retoma esse assunto. Música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 Da, da, de chegar no, no empregador, ele olhar primeiro a tua deficiência e não as tuas potencialidades. Como tu percebe essa questão do preconceito? Ele é mais... Uh, da, da que, ou até da acessibilidade. Será que é mais relacional ou é mais físico? As tuas dificuldades, elas são mais relacionais a questão do preconceito ou as barreiras físicas de acessibilidade? A, a, a barreira que eu mais notava durante o percurso da minha vida, com certeza, eram as relacionais. né Porque o que, que acontecia? Cida? Uh, durante a minha vida, depois que eu fui incluído na escola, os próprios amigos me ajudavam a subir os degraus. Na universidade também, eu entrei lá, não tinha nenhuma rampa. Conforme eu ia estudando e solicitando, botavam sabe? Porque eu sempre digo uma coisa né? em assessorias ou palestras que eu dou. Se um ambiente tiver elevador, rampa, mas não tiver pessoas querendo incluir aquela pessoa, de nada adianta isso aí. Uhum. Ao contrário, é verdadeiro, pode não ter rampa, pode não ter elevador, mas à medida que aquele ambiente quer acolher, ele acolhe, uhum. sabe? Ele Perfeito. faz o todas as barreiras. Então, essa, essa ideia de que ah, a escola não está preparada, se ela não está preparada, não é fisicamente. Uhum. Né, na barreira do preconceito, porque uh, todas essas coisas, elas uh, passam a não ser obstáculo quando dá o desejo de incluir. As pessoas não estão preparadas, na verdade, né? É, e não estavam. Hoje eu vejo que cada vez mais estão, sabe? Uhum. Talvez inicialmente por força de lei, mas hoje as pessoas tanto na rua quanto nos ambientes sociais, ela já não olha mais com estranhamento, ou com que nem quando eu era pequena, às vezes a minha mãe me levava na pracinha, e eu lembro de cenas de ou a, uma mãe dizendo para criança, ai não olha senão tu fica igual. Ou então o vovozinho passava e fazia o sinal da cruz, sabe? Uh, e minha mãe, ela sempre dizia ai, ah, filho, tu, tu não liga, que é porque essa pessoa não te conhece ainda. Na medida em que ela te conhecesse, ela ia saber quanto é tá lindo, maravilhoso. Né? E o filho acredita no discurso de sua mãe. Então, eu entendia que tudo aquilo era do tempo de a pessoa poder me conhecer. E hoje, quando a gente sai na rua, as pessoas já não estranham mais como na década de 80. Não fazem mais o sinal da cruz quando te vê, sabe? A gente já está numa geração em que uh, a deficiência está sendo vista como uma diversidade humana. Há né? uns uh, anos atrás, uns três, quatro anos, em função do doutorado, eu fui para a Europa apresentar os trabalhos. E lá, não, assim, a, as barreiras físicas são bem menores, mas a, a postura das pessoas me lembrava o Brasil na época de 80. Sabe daquele estigma, aquela maneira de te olhar? Tanto que um taxista disse para minha mãe por que, que ela não me deixou em casa? Ai, e minha mãe disse, mas ele que me trouxe até aqui. Se não fosse ele vir, eu não estaria acompanhando, né? Ou seja, ela teve que explicar que eu estava ali para apresentar o um trabalho acadêmico de nível superior, sabe? Então uh, o Brasil ele é um mundo de múltiplas culturas e, e ele é um país inclusivo, de, de natureza, sabe, eu acho que precisou a Constituição Federal e leis de inclusão para mostrar para as pessoas, olha, eles são iguais a nós, né, claro que ainda tem instituições que, né, que, que não querem incluir, que, que são resistentes, mas isso hoje não é a regra. Uhum. É, o que antes era a regra, hoje é a exceção. Então, teve vários avanços em termos é. do, do respeito às diferenças, à acessibilidade, a legislação avançou, mas o que, que precisa uh, melhorar ainda mais? Uh, eu estive há dois anos com o presidente, ele me fez a mesma pergunta. Né? Da minha, do meu ponto de vista, precisa haver programas, não deixar de haver programas assistenciais, mas que eles não legitimem ou não incentivem o ficar em casa, né, porque isso hoje é evidente, se uma empresa abre uma vaga para uma pessoa com deficiência, não existe mais aquela fila que grava a porque, é porque as pessoas conseguiram benefício, né? E ela vê o trabalho como um risco. Ah, se eu trabalhar, eu vou perder o pouco que eu tenho, sabe? Então, teve alguns avanços de, uh, no sentido de incentivar, né? Tipo assim, hoje, se a pessoa recebe o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e ela consegue um trabalho ao invés de perder o benefício, ela ainda recebe um, uma espécie de bolsa para até ser incluída no ambiente de trabalho, né? Então, são programas como esses que tem que, que haver, sabe? De incentivo as famílias de levar seus filhos para a escola, porque ainda tem muitas famílias resistentes que pensam, ah, eu vou levar para quem seja deficiente, né? Vou levar para que escola, se ele tem todo, todo esse problema? Então, o governo ainda precisa proteger né, essas, essas crianças né, do, uh, do receio das famílias, né? uh, e também né, fazer esses programas de incentivo, porque o primeiro lado, o do assistencialismo ele foi necessário, Uhum. Mas o outro, ele motivou a exclusão da própria pessoa. Uhum. Né? O medo de ir atrás. Uhum. que se eu, eu, teria acontecido comigo. Se na época não fosse teimoso e não tivesse o desejo. Porque as pessoas me incentivaram a ficar em casa e receber o benefício. Uhum. Então, é isso. Claudinho, uh, a gente percebe que o número de crianças medicadas, desde a mais tenra idade, para ansiedade, depressão, hiperatividade, cresce exponencialmente. Como a escola pode colaborar para amenizar os impactos dessa medicalização precoce? A escola precisa entender que ela não serve mais com a escola de fábrica lá do, do início do século, né? Porque naquela época já se tinha isso, uma escola que preparava a pessoa para o trabalho. O que, que era o trabalho da época? Era a fábrica. Né? Uhum. Então todo mundo sente enfileirado, não pode conversar, não pode contestar, tem que seguir as regras, uhum. né? E hoje a gente já sabe que o trabalho, o mundo social, as próprias mídias, o, a, a gente já vê até teorias que falam da geração X, uhum. né? a gente já nasce com o cérebro conectado em tudo que é lugar. Então a escola, e daí eu vou falar um posicionamento meu, tá, Cida? Uhum. ela precisa trabalhar com o conceito de inteligências múltiplas. Uhum. Né? porque a criança ela pode não se adaptar a uma coisa, mas ela vai ter uma super inteligência em outra. Né? E daí o que, que acontece? Tu pega uma criança né uma criança corporal sinestésica que é agitada, que gosta de pular, de brincar. De tocar. De tocar. Daí tu bota numa sala em que todo mundo tem que ficar encoderado quietinho. Essa criança está com a inteligência dela, corporal, sinestésica, a milhão por hora. Daí o uhum. que, que acontece? Vai para o médico, porque não para quieto, então medica para ele para quieto. Uhum. Né? É, é como se colocasse uh, algemas medicamentosas. Uhum. Né? Às vezes a criança não tem uma inteligência linguística, então não consegue direito entender um texto ou, ou, ou, ou né, fazer alguma determinada tarefa, daí ele vai para um psicólogo ou psiquiatra uhum. que ainda tem um conhecimento antigo sobre inteligência, tida como algo prioritariamente linguístico, né, uhum. e, e dá um conceito que tem inteligência baixa. Daí, o que, que acontece? Hoje, uh, muitos estudiosos da área da educação, da psicologia, têm contestado os testes de inteligência, né? Uhum. Porque eles priorizam um determinado tipo de inteligência. Tanto que se eu fosse fazer um teste de inteligência, o meu QI iria é lá embaixo. Porque eu não tenho a função motora de montar peças, de... Né, de, de, de, de uh, manusear objetos. E o então... meu também, o lógico o matemático é <risos> bem baixinho. E nem por isso tu deixas de estar tá aqui fazendo o teu trabalho social, Sim. profissional, né? Uhum. Então é isso que eu vejo nas escolas, elas têm que começar a trabalhar o conceito de inteligências múltiplas e pensar o seu papel e saber que cada criança que é medicalizada é porque ela não está se adequando àquele espaço. E daí, a gente... Eu não sei se muitas pessoas conhecem, mas já na época de 70 tinha uma figura que mostrava a escola como se fosse uma fábrica. Uhum. Então, muitas crianças com as suas diferenças, elas passam pelos maquinários para ficar todas no mesmo formato, e aquelas que não ficam no mesmo formato são descartadas, né? uhum. Então é isso que a escola acaba fazendo, ela exige um formato específico de aluno, se ele não tá seguindo aquele formato, vamos algemar ele com remédios, e se mesmo assim não der, vamos botar para fora. Uhum. Né? Infelizmente é exatamente assim. É, então é, é do meu ponto de vista da eu vejo uh, dessa forma né, a pergunta que tu me fizeste. Hum. E sobre... Além de claro que a gente está numa geração em que as pessoas precisam aprender a ser mais resilientes. Hum. né, a, a gente entrou num sistema capitalista muito forte. E, de, e também de satisfazer o desejo de imediato, uhum. né? isso faz que Não se cria a residência que ela, do sentido de, puxa, eu tenho que batalhar por isso, ou eu tenho que enfrentar tal situação, né? Então, uh, isso também faz parte. Sim. Sobre os Direitos Humanos, uh, tu fizeste parte do GT Municipal de Direitos Humanos, como tu, tu vês os avanços e os retrocessos nas questões relacionadas aos Direitos Humanos? Pois então, uh, eu tenho muita lembrança né, de, do, do mundo como era antes de 88, né? Uh, a declaração de universidade dos direitos humanos. Eu... Só vou fazer um. Vou ter que fazer uma parte. Que idade tu tens, Cláudio? Isso diz que a gente não deve perguntar, né? Mas é, é que eu fiquei curiosa. 45 anos. Né? Uhum. Eu sou de 77, né? Uhum. É, tem muitas pessoas que perdem a memória da infância, eu sou o contrário. Eu tenho muita facilidade de memorizar as... Tu lembras, as tu... assim, de... Eu lembro, por exemplo, que enquanto... Eu lembro quando eu chegava da escola, é, da, na minha primeira série, isso em 83, é, eu me deparava com crianças vizinhas minhas, né? Eu morava num, barro, num bairro é, popular, assim, sabe? e a criança estava ali, esperando os outros chegarem do colégio, porque não conseguiram vaga. Né? Uhum. Então, a própria educação não era um direito de todos. Uhum. E, e, e eu vi uh, o resquício disso, por exemplo, em 2001, quando eu entrei na Secretaria de Educação, né? eu, me, eu e a secretária e a equipe toda se deflagou com uma situação que a gente ficou de cabelo em pé, né? Uma família procurou a Secretaria de Educação solicitando uma vaga, né? E a secretária disse assim, não, mas tem vaga na escola tal que é perto da tua casa. Ah, eu já fui lá e disseram que não tem vaga. Só que no relatório da secretaria mostrava que tinha vaga. Então a secretária ligou para a escola e qual foi a resposta da diretora? Ah, é, quem tá aí é uma menininha negra, né? É que, que um aqui bom. a escola é tudo cheio de patricinha e eu fiquei com medo de ela sofrer bullying na escola. Que Ou bom. seja, a diretora, em pleno 2001, tinha negado a vaga da criança por ser negra. Que Agora bom. imagina em 83 como ela acontecia né? e ficava existia, por isso mesmo. Hum. crianças negras, crianças pobres, né? às vezes por ser mal vestida, fedorenta, né? na escola simplesmente negava. E as crianças ficavam pela rua. Né? O conselho tutelar que foi surgir lá pela década de 90 nem existia. Né? Isso só em termos de escola. Agora, em termos de saúde, nem se fala. Né? Eu lembro uma vez que meu pai estava desempregado, né? E eu precisava de atendimento médico. E naquela época não existia o SUS como é hoje. Uhum. Né? Então, só era atendido pelo médico, filho de pais trabalhadores, que contribuíam contribuíram com. Não lembro se era Inâmpis o nome. É, não. eu acho que era Inâmpis. É. Daí, como o meu bairro, a é, minha cidade é pequena, eu era, eu era conhecido pela, pela população e tal, uma sustente social teve que emprestar para a minha mãe uma carteirinha de órfão, para que eu pudesse ser atendido no médico. Nossa. Porque os órfãos né, eram filhos do Estado, então tinham que ser atendidos. Então, hoje, a gente reclama da saúde, do perfil e tal, mas se pensar na época que não tinha o SUS, era muito pior, né? Não. Então, em questão de direitos humanos, está se avançando. Né? A gente vê hoje grandes de mudanças. Precisa ver muito mais? Precisa. Né? Principalmente em grupos mais vulneráveis, né? E, mas, assim, hoje a gente tem um amparo legal constitucional. Se a gente é violado nossos direitos, a gente tem uma justiça para recorrer. Né? O que não existia antes. Por exemplo, cada escola que minha mãe recebia vaga, ela não, não, não, que negava minha vaga, não tinha um conselho tutelar para recorrer. Não tinha o um Ministério Público para recorrer, né? Claudinho, uh, tu falaste da questão da, da, da importância da escola acolhedora, né? Que, a, que as barreiras de acessibilidade, às vezes, é falta de, de acolhimento, né? Que é mais importante ter o acolhimento do que ter... Uh, a questão física, né? É. As pessoas são muito mais importante do que o, que o espaço físico não que se não seja importante, mas as pessoas que acolhem como a escola, como tu imagina a escola ideal, acolhedora, Uh, que desenvolva não só a cognição, mas a emoção? Como tu imagina essa escola? Eu vou te dar um exemplo da minha transição para Ensino Fundamental e o Médio, tá? Uhum. No Ensino Fundamental, lá na minha terceira série, o professor ele criou um mural chamado Ajudante do Dia. Então, ele botou do lado do quadro esse mural com o título Ajudante do Dia. E a primeira coisa que ele fazia era colocar o nome de um coleguinha ou de uma coleguinha que seria o meu ajudante. Né? Então, ele entrava na sala, botava o nome de uma criança. Claro que às vezes a criança dizia assim, ''Oba, hoje é meu dia''. E algumas diziam ''Ah, só eu não sou obrigada a fazer isso''. Então, o professor tinha que né, dar toda uma instrução de solidariedade, de amizade, de companheirismo. Então, ele nunca isentou nenhuma criança de ser meu ajudador. Né? Ele sempre incentivou, acompanhou. E uma coisa que eu achava legal, Cida, é que não era o ajudante que vinha sentado do meu lado, era eu que ia sentar do lado da criança. Então, eu não ficava mais assim, ó, só lá na frente, de costas para todo mundo. Dependendo do colega, eu ficava no fundão, no lado, no outro. E assim eu conheci toda a turma e a turma me conheceu. E quando eu chegava o horário do recreio, o coleguinha me levava né, com a minha cadeirinha até o pátio e eu ficava observando as brincadeiras. E o professor chegava e aí gente, como é que o Claudinho pode brincar disso? Eles pensavam e sempre achavam uma ideia né, de, de, de eu participar da brincadeira. Claro que algumas brincadeiras, às vezes, eu levava um tombo, mas qual é a criança que uhum. um cara, se machuca e tal? Mas, para resumir, ou seja, depois que passou a terceira série, não era mais o mesmo professor, e não tinha mais o moral de dentro do dia. Mas se tornou tão natural para os colegas da escola, né, me levar, me trazer, me ajudar, me apoiar, sabe? E aquilo ali virou natural, virou tipo uma mini sociedade inclusiva, sabe? Uhum. E quando eu fui, terminou o ensino fundamental e eu tive que mudar de escola, porque naquela escola não tinha o um ensino médio. E eu fui para uma escola pública. A minha mãe fez o que ela fez a vida inteira me largou na escola e voltou para casa, né? E ali estava junto comigo quatro colegas da antiga escola, né? Só quatro. E daí, quando bateu o sinal, a diretora chegou até mim e disse assim, Claudinha, cadê tua mãe? Eu disse, ué, foi para casa? Ai, meu Deus, a gente vai ter que dar um jeito de entrar em contato com ela. Naquela época não tinha celular essas uhum. coisas. Deu, é porque que, sora? Deu assim, Claudinha, que a tua sala é no segundo andar, uhum. não tem elevador, eu já entrei em contato com a 27ª CRE, eu nem sabia o que, que era a 27ª CRE, <risos> mas era a Correia de ensino, né? Ensino, pra dar um jeito, e até que eles tomem alguma providência, tu vai ter que aguardar em casa. Não. Daí, aqueles quatro colegas estavam comigo e disseram assim, não, olha o Claudinho precisa voltar para casa, a gente ajuda a subir ele. Estava cada um pegando uma ponta da minha cadeira e pronto para me subir. Daí o diretor disse, não, não, não, não, não, vocês estão proibidos de subir com ele. Imagina se ele cai, a responsabilidade é minha. Daí eles olharam para a diretora e disseram, sora, tu não tem noção de quantas vezes a gente vai derrubar essa criatura. E <risos> eu que tranquilizar, né? Mas Sim. deixou ela mais apavorada ainda e ela não deixou que me subisse. Daí então eles disseram assim, ah, a então a gente vai dar um jeito. Dois deles foram para a sala do, do segundo andar, onde eu deveria estar, e disse assim, ó, oh, turma, a gente tem um colega que é cadeirante, como ele não consegue subir e a gente é uma equipe e a gente vai ter que descer para estudar com ele. E os outros dois procuraram uma sala térrea e disseram, ô gente, vocês vão ter que ir lá para a turma de cima porque a nossa turma vai vir para cá porque tem um cadeirante. Então eles fizeram uma bagunça, uma troca de turma. É eles. que eles fizeram o que a direção poderia ter feito, né? Trocado uma é. turma. Mas que na época ainda era novo, sabe? Uhum. Era o primeiro aluno que eles tinham uh, acolhido e tal, sabe? Então, eu, talvez não seja uma maldade da diretora, uhum. mas uma pura inexperiência, sabe? Sim. Então aqueles dois alunos, fiz, é, aqueles quatro alunos ensinaram a escola a se adaptar para mim. Os cinco, eles. porque tu também. Ah, isso aí. <risos> e daí na medida em que a nova turma e os novos colegas viam aqueles colegas me ajudando, isso se multiplicou. Então já tinha uma nova turma de novos alunos me ajudando, me deslocando, sabe? E eu lembro que daqui, depois da bagunça feita, a diretora tinha um, um corredor, mas um degrau pequeno, assim, sabe? Não era nada demais. E a diretora dizia, Claudinho, tu não te preocupas que eu já pedi uma rampa para botar aqui. Eu me formei na escola e a roupa não tinha vindo, né? Mas não faltou colegas e amigos que uh, me ajudassem, me levassem pra lá, para cá. A gente fazia bagunça, beberna, estudava também. Então, eu acho que uma escola corredora é isso. É quando se acha estratégias de tornar a escola... Uh, a corredora entende de, poxa, não tem tal coisa, vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer de outro jeito. Né? Então, eu acho que escola é isso. Ai, né? que... Poxa, não estamos preparados, mas vamos buscar esse preparo. Né? Olha, eu não sei como lidar contigo, mas eu quero aprender junto contigo. Né? Tu me ensina, eu aprendo, né? tu me diz o que tem que fazer. A mesma coisa com crianças com deficiência intelectual, sabe? Uhum. A gente pensa assim, não, eu não estou preparada. Mas se tu tiver o desejo de conhecer, de se preparar, de aprender, as coisas é acontecem. Assim, uhum. Pode acontecer tudo do mesmo, né? Tem que se permitir acertar, falhar, arrumar, uhum. entende? É perceber a legitimidade do outro como um outro legítimo, né? Todos nós somos diferentes. Né? É. O problema é que às vezes as escolas acabam se organizando como se todo mundo fosse igual. A né? gente é, aí... também tem que ter compreensão desse processo, né? Uhum. É... Nem tudo deu certo de primeira quando a minha mãe me botou na escola. A minha primeira série também era no segundo andar. Minha mãe tinha que me subir no colo. Eu lembro que uh, a minha casa era bem na frente, pertinho da, da mesa da professora. E eu já tinha dificuldade física de me virar, né? Então, eu sabia que tinha muito de criança atrás de mim, mas eu não sabia quem elas eram. Eu não sabia como eram seus rostos, seus nomes sabe? Uh, inclusive, no, no, no término do primeiro trimestre, o diretor chamou minha mãe para dizer sobre a avaliação e ele disse que eu já estava plenamente alfabetizado e sem erros ortográficos, e ele disse assim, viu, dona Elisa, ele já sabe ler e escrever. E minha mãe disse para ele, diretor, o que, que adianta meu filho ter aprendido todas as letras e números e não ter conhecido nenhum amigo? O que, que adianta ele formar palavras e frases e não ter formado amizades? Né? A minha mãe, ela foi compreensiva nesse sentido, sabe? Ela poderia ter dito, ah, tá, eu vou tirar meu filho dessa escola porque ele não fez nenhum amigo, né? mas não, ela sabia que isso é um processo. Então, as mães, as famílias, quando botam seus filhos com necessidades especiais na escola, elas também tem que compreender que é um processo. Uhum. A escola vai estar tá aprendendo, que a escola vai estar tá errando, mas vai tentar dar o seu melhor, né? Porque cada criança é única. Uma professora pode ter um monte de título lá de especialista, mas cada criança é única e vai uhum. precisar. Uh, ser aprendida, ser reconhecida, hum, ser... ser... vista. É, isso aí, entende? Então, esse processo, tanto escola quanto família, tem que reconhecer, claro que não nos comparando com isso, mas eu sempre uso essa metáfora, que é no andar da carruagem que as melancias se ajeitam, uhum. né? É no andar das coisas que a inclusão acontece. Isso uhum. é um processo Claudinho é falar, que Claudinho, infelizmente o nosso tempo está acabando Mas já quero te dizer que vamos marcar um outro encontro Uma outra conversa E daí, né, junto com a Elisa, que eu fiquei morrendo de vontade de conhecê-la Que com é, certeza é. ela também é uma pessoa iluminada como tu és ah, com certeza. Qual a mensagem que tu gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Ah, eu queria deixar essa mensagem. Olha, te move que a vida é curta e temos que viver ela em plenitude. Afeitando as diferenças, reconhecendo o ser humano no outro e o ser humano em nós mesmos. Nossa, que lindo. Cláudio, Claudinho, olha, eu te agradeço muitíssimo. Eu acho que não só eu, mas as pessoas que estão em casa nos ouvindo também se emocionaram, também uh, sentiram essa força que tu transmite. Tu é uma força, tu é uma potência, que coisa linda te ouvir. É emoção, é resiliência. Eu acho que todos aqueles conceitos que a gente lê sobre resiliência, sobre superação, hoje eu consegui uh, ver <risos> e é. ouvir materializado em ti. Então, realmente, assim, ó, muito obrigada. Aprendi muito contigo. Obrigada, Cida. Obrigada. Tudo de bom para ti. Tudo de bom para aqueles que nos ouvirem. Então, nosso programa está chegando ao final. Agradecemos a participação do professor Cláudio Duzic. O TEMOVE vai ficando por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE, e apresentei o programa de hoje. O programa Ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL Zianne Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e outras edições do nosso programa no Youtube.